Olá, queridos amigos! Olá, queridos irmãos do programa Entretenimento. Bom, o programa Entretenimento pegou no nosso canal só porque a gente traz informações bacanas para vocês todos os dias, todas as semanas. E hoje eu vou trazer no programa Entretenimento. Mas antes de falar com quem eu vou falar, que vocês estão vendo ele aqui do meu lado, né? Eu vou dizer para vocês, já se inscreveu em nosso canal? Você não se inscreveu ainda, mas você é lerdo, hein? Inscrevam-se em nosso canal. Nós precisamos que vocês se inscrevam precisamos que vocês ativem o sininho para que nós possamos ter visualizações e expandir esta notícia de hoje eu vou contar um negócio para vocês, é maravilhosa, é algo que nós vamos trazer, e, inclusive esse é um dos primeiros programas de uma série de programas que nós vamos trazer, com gente boa falando sobre isso nós estamos aqui hoje com o empresário, o empresário gestor ambiental há mais de 40 anos, é mole? você entendeu? Mais de 40 anos, então o cara sabe tudo do que nós vamos falar aqui hoje, né? Ele está no mercado fazendo isso com muita galhardia, com muito carinho e ele faz a história, ele faz a história nessa área e ele está aqui hoje é, para ilustrar o nosso programa e para falar com a gente aqui no entretenimento. Tudo bem, meu amigo Bruno Serquini? Tudo bem, Sardinha. como é que você está? Ótimo, ainda mais agora estando com a sua presença, companheiro. Prazer é meu estar aqui com você, fazendo essa entrevista com você. Ô Bruno, vamos vamos falar um pouco desse trabalho. 40 anos, velho. Afinal de contas, como é que começou? Como é que você entrou nessa história de garimpo? O Sardinha tem 40 anos que eu sou empresário, mas pode considerar que eu comecei para valer em 87. Certo? Em 87 nós começamos um trabalho de mineração na área de. na área de garimpo. Comecei como garimpo, do garimpo nós foi progredindo e até virar um minerador. Muito bem, desde 87.. É, Pode-se dizer para 87, eu comecei antes, mas como empresário, pequenos tá. negócios mas eu entrei mais a fundo na, na área de mineração em 87. Em 1987. É. Ô Bruno, fala hoje a atual situação da mineração, como é que está? A atual da mineração hoje, Sardinha, nós estamos com um problema sério hoje, porque é o pequeno minerador, hoje sofre muito com documentação. Hoje nós temos um problema de... que o, o pequeno minerador não consegue trabalhar. Você tá tem Isso é complicado, né? Complicado. É, Para você ver, vamos falar aqui na área que eu estou lá hoje. Nós estamos aí na área de Itaituba. Hoje eu sou contra... Para começar, Sardinha, eu, eu quero dizer que, que eu sou contra o garimpo ilegal. O garimpo ilegal eu sou contra. Mas o legal está sofrendo... Por que não funcionar o garimpo legal? Não, eu sou contra o um ilegal. E eu estou entendendo, por que não funcionar o legal... Se está legal, eles estão eles tentando barrar eles quer isso. Eles querem que, quer pôr como se fosse a mesma coisa, o legal com o ilegal, e não é. Não tem nada a ver, né? Sim, e, e eles dificultam para o pequeno minerador hoje, você está entendendo? A, a parte documental. Por exemplo, Sardinha, a pessoa hoje tem o equipamento, tem o maquinário, dá entrada na, na, nas documentação, ele tem um subsolo e não sai a LO para ele, certo? Certo. E, e ele fica ali, uma pessoa não tem condições de ficar seis meses, sete meses, parado. Aí ele vai, começa a trabalhar. Eles vão lá e põem fogo no equipamento dele. Que não está é pondo fogo só no equipamento sardinha, só no é. equipamento de quem está ilegal. Desculpe eu te cortar, é, nós tivemos ontem, inclusive a gente vai tá fazer uma matéria sobre isso, uma senhora que veio falando aqui, que puseram fogo, deu problema, inclusive, nas pessoas que estão trabalhando, que estão em situação desumana de trabalho. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque o governo, muitas vezes, Sardinha, não está não, não dando conta de abafar esses casos. existe eu acho, que alguns servidores que não, não comportam com a lei. Está entendendo? Sim. E nós temos um trabalho em Taituba... Na bacia do Tapajós, essa da bacia, só para você ver, é a maior bacia de ouro do mundo. Isso é abafado, ninguém sabe disso. Mas se você for no estudo, você vai ver que é a, ma a maior bacia de ouro do mundo. Hoje nós estamos fazendo um trabalho lá. Como nós vamos fazer para todo o Brasil? Mas lá, por quê? Porque está sendo muito atacado lá. Você está entendendo? É, alguns promotores querem, por causa da, da, das áreas ilegais. Quer fechar as legais, eu nunca vi falar isso, você está legal, você, você paga seus, seus impostos, como você quer Ô, Bruno, fechar? Eu, eu, eu sou leigo né, no assunto de mineração, mas a gente está vendo no Brasil, Bruno, a situação oposta. Estamos vendo soltarem o bandido e prenderem o honesto. Vocês estão mais ou menos nessa mesma, nessa mesma linhagem? Sardinha, eu vou meio, ser mais sagástico aqui. Hoje está assim, hoje a Polícia Federal, a, a parte, to, todos os servidores hoje nessa área, estão mais preocupados hoje em parar o ouro, falando que está estragando estra, a Amazônia, em parar tudo e, e, e droga hoje está correndo livre, eles não estão mais atrás. Então eles tão... é inversão de valores? É inversão de valores. É Você nunca viu falar, Sérgio, que puseram fogo num, num bem de um... Isso não existe. De droga. E não, hoje... não, não. Aí, aí tem que pôr, né? Tem que, que não pôr. Não põe, não. Não põe. Põe não. Como é que vai pôr hoje fogo numa máquina, o Sardinha que vale? 2 milhões, 1 um milhão que e meio. É Você está entendendo? Isso é um, é um absurdo que nós estamos enfrentando hoje, que é empresário nessa área. Nós investimos muito. Nós queremos trabalhar legal, queremos trabalhar dentro das regras. Está <risos> entendendo? E uma vez o meu saudoso vô, pai do meu pai, me disse, filho para mim, meu neto, devia ter 12 ou 13 anos. Um dia vocês vão sentir vergonha de ser honesto. Tá chegando essa hora, Bruno? Olha, na área, essa área nossa, que é a parte de que mineração, é? nós estamos é? passando por um problema muito terrível, estamos pagando um pato que não é nosso. Né? A mineração, hoje você trabalha em 50 hectares, você, seu filho, seus netos, e os netos dos seus netos, nos mesmos 50 hectares. Ela trabalha, ela não trabalha... É, horizontal ela trabalha ela trabalha vertical vertical ter... então não não tem o um porquê é se e outra coisa a recuperação de uma de uma área que que é legal ela é rápida o problema das pessoas trabalharem ilegal sardinha não estou defendendo que eu sou contra mas também uma parte do governo porque se não solta documento para aquelas pessoas, eles vão para indígena, vai para áreas que... O cara tem que trabalhar, tem que comer. Você Lua, tá é lógico, a sobrevivência. Exatamente. É o, é o que o ele sabe fazer. O pai do pai dele fazia isso e ele faz isso. E o filho dele está fazendo isso. Ô Bruno, eu estou com uma matéria para ser publicada e não publiquei ainda. Lá no Triângulo Mineiro, município de Frutal, tem uma área lá chamada Garimpa do, Garimpa do Bandeiro. Ela foi lacrada por denúncia. É uma área riquíssima em mineral, riquíssima em mineral. É uma das bacias ali naquela região fantástica. E eu fiz a entrevista com as pessoas lá em condição sobre humana E essa matéria está para ser jogada no ar, nós não jogamos no ar ainda. Mas vou mandar para ti, para você analisar. Por favor, você quero, tá ver, quero ver isso. E agora, apesar dessa, dessa situação toda, qual é, como é que vai ser o futuro dos mineradores? Nós, nós estamos trabalhando, nós estamos, nós estamos montando, é, nós estamos trabalhando em cooperativa hoje, federações tentando abrir uma confederação para nos defendermos, porque o minerador é um que não tem ninguém que defenda, né? Porque a indústria tem tem a Confederação da Indústria, a hoje a, a parte agrícola também, né? A agricultura tem sim, tem. tem a Confederação, confederação da agricultura, né? Sim. E nós precisamos da nossa para nos defendermos também. Nós estamos tentando fazer esse trabalho, mas assim, a, a resistência é muito grande, é, dos próprios ganimperos mesmo, uns puxam para um lado, os puxam para o outro. Eles, a, uni, a união da difícil. classe, ela, ela também tem esse defeito. Mas sabe? qual é a classe que se une? Hoje tem algumas classes mais unidas, <risos> é que muito... a nossa, a nossa é a pior. <risos> é complicado. <risos> é. Isso, Isso vai, vai dar uma, uma alavancada. Vai dar uma alavancada. Eu, eu gostaria de falar também, continuar falando, Sardinha, da, da bacia, lá da bacia de Tulsa. Por favor, Tô, fica Tuba, à vontade, certo? por gentileza. Que é a maior bacia do mundo, igual eu já falei, de ouro, lá, outra coisa que fizeram, Sardinha, o ganimpeiro tinha, tinha uma área extensa para trabalhar, é, no, no, no governo passado do Lula, eles pegaram uma área indígena que tinha tantos hectares, picharam ela dez, dez vezes, cem vezes mais tirando a possibilidade do Ganimpero trabalhar, depois pegou outro lado, onde tem o um minério, para cobrir o um minério, puxou a área de reserva florestal. Quer dizer, nós já temos nossas reservas, mas eles fizeram isso, Sardinha. Não é para proteger o Sim. índio, nem proteger as reservas florestais. Na realidade, é para é guardar esse minério. Nós hoje, Sardinha... Nós Depois do... de entregar para outros países? Porque pelo que nós vimos aí até agora, é essa situação? É o, é o que desenha, mas na realidade, o que temos hoje, nós hoje temos condições... Da mineração hoje, Sardinha, só para você entender Por que que isso é atacar Tanto o garimpeiro, tanto os minérios Tanto o garimpo E também os mineradores, viu Porque eu sou minerador, Sim. estou sendo atacado E aí nós vamos chegar nesse assunto Sim. Mas, por que que nós somos atacados? A mineração hoje E o Bolsonaro sabe disso A mineração hoje Ela, ela pode, todo o faturamento Que tiver da área indústria, da área De agro, ela vai cobrir Cinco, seis vezes mais. Nós, <risos> então é muita rentabilidade. A rentabilidade da mineração hoje é uma loucura. Principalmente do nióbio. Que cortaram o um nióbio nosso, só uma pessoa pode, pode exportar um o mineral. Né? Minha área está cheio de nióbio, eu não posso exportar. Eu não posso nem trabalhar com nióbio, eu vou preso. Entendeu? Mas afinal de contas, por que fizeram isso? Tem uma justificativa? Isso, isso não foi feito é. nesse governo. Isso foi feito na época dos Do PT. Dos, dos, dos dos é, eu não estou não, não falando aqui de política, mas eu tenho que falar o que aconteceu. Na verdade é a realidade. É a realidade. Eu não estou atacando o PT, nem atacando o Bolsonaro, nem falando disso, nem falando daquilo. Eu estou falando o que está acontecendo. Da realidade. Da realidade nossa. O que, nós, o que nós, o Canal Mais Brasil, fazemos, Bruno, é justamente isso, meu querido irmão. É mostrarmos e trazermos a realidade. Trazermos as coisas que acontecem sem fake news. Porque você, Sardinha, é um repórter verdadeiro. Muito obrigado. Hoje, o que, que acontece no mercado? Ninguém quer nem pôr essa matéria na, na, nas mídias. Na mídia. Você está entendendo? Por quê? Tem que ter muita coragem, porque isso vai mudar o país. É muita pressão em cima de nós para não acontecer isso. Ô Bruno, só para dar um atento aí nisso que você está me dizendo, é... O canal Mais Brasil, eu falo isso para você e quero falar isso para o resto dos mineradores, dos pequenos mineradores do Brasil. É, nós não somos, nós não, não, não somos um canal político. Nós somos um canal que temos com objetividade crescer junto com o Brasil. Ótimo. E se isso, se a mineração é isso e eu tenho certeza que o Bruno está dizendo que é, tá? está dizendo que a, a, a realidade é essa. O meu amigo Bruno pequenos mineradores, pode contar conosco. O que vocês quiserem divulgar, desde que, pelo que, eu, pelo que eu sei, não, eu tenho certeza absoluta, que não é fake news, é a pura não, realidade, não. isso, eu, a gente vai trazer matérias, inclusive, tristes sobre isso, sobre esse assunto de queimar a, a, o que está acontecendo. Então, eu quero deixar aqui, antes de nós terminarmos esse bate-papo bem formal que é o seguinte, irmão. Nós do Canal Mais Brasil estamos à disposição. Abrimos os microfones, as câmeras, estamos prontos para fazer documentários, estamos prontos para trabalhar com vocês e tem mais, tem mais. O que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudar. É para o bem da nação porque uma das perguntas que eu quero fazer para você, isso pode tornar a mineração a nível mundial? Depende. Depe, infelizmente, nós dependemos hoje da política para tornar a mineração hoje. A maior potência do Brasil, dela ser hoje 60% da renda do Brasil total ou mais. Mas nós dependemos do governo. Dependemos do governo. No, no, porque a mineração, ela não tem Você ajuda Você tá falando no do subsídio. governo do Bolsonaro? Do governo atual. Não, é o tô, Bolsonaro. Eu, eu, Bolsonaro, eu, eu, falando. Atualmente, é, Bolsonaro. É o Bolsonaro. É, é, o Bolsonaro é, depende é. dele. Se, se não for ele, tem que ser o atual fazer. Né? Certo, então o, é ele se hoje. Se no poder. Está no poder. Dependemos hoje do governo. Do governo. Não, não queremos dinheiro do governo A mineração nunca precisou do dinheiro do governo Hoje, hoje você vê que o, o, o minerador hoje ele não, tem, ele, ele não tem Ele não dá conta de financiar nada Ele não tem crédito é, Na área de mineração não tem nada Igual, igual tem na agricultura Mas nós não temos não queremos, não queremos que Nem queremos esse tipo de ajuda A ajuda que nós queremos É melhorar as leis para nós trabalharmos, entendendo? Na verdade legalizá-las. legalizá, -los. legalizá -los. Só isso. Nós queremos legalizar. Hoje, para você ver, tem mais de 40 mil áreas que, tá, que foi pedido, as PLGs, certo? Sim. E de documento para trabalhar, para soltar a NO, que é a finalização do trabalho. Sim. Só tem duas mil, não chega a 5% direito. Bom, isso chega a ser triste. Aborrecedor, porque nós sabemos que isso vai trazer, sem dúvida alguma, muitos benefícios para a humanidade. Muitos. E, e aí fica, fica em cima da mineração todo o corpo é, jurídico, Polícia Federal e, e todos os órgãos. agora é, não, não, não libera uma assinatura que precisa para uma liberação. Eles têm que ter medo de assinar. E, e muita... E muita matéria mentirosa sobre o garimpo. É, é, é isso que me deixa triste no Brasil. A imprensa antiga costuma fazer isso, né? Fake news. Eu é. Não quero aqui citar o ah. nome de imprensa, porque cada um tem é. sua seu. Eu também não estou aqui para citar não o nome de imprensa, mas tem uma imprensa que fala assim, quando não tem nada para falar, ele vai lá e fala do Mercúrio. É, o Mercúrio, nenhum garimpeiro joga fora mais. Tem máquina de recolher o mercúrio, tem tudo. O mercúrio é muito caro. Eu ia justamente fazer a próxima pergunta é, a você sobre o mercúrio. E, e documentar isso aí, porque aqu aquela história de mercúrio, de, que é isso, que é aquilo... Houve isso no passado, muito, muito, muitos anos atrás. Há muito, muitos anos se faz isso. O mercúrio hoje, ele tem equipamento para tratar ele, porque é um, é um produto caro. Tanto que querem minerador trabalhar hoje. Minerador hoje, o, o sardinha, não é aquele minerador da batenha mais... O cara tem equipamento, tem máquina, ele tem um investimento alto em cima de uma mineração. Eu posso tocar outro assunto, Sardinha? Não isso? pode. De Deixa eu te falar, vou repetir para você, meu irmãozinho. Esse canal aqui é seu. Esse canal foi criado para as pessoas do bem, para as pessoas que querem falar. Eu peguei, o meu amigo Giliardi sabe disso. Então, por favor, amigo, aqui você pode debater o assunto que você quiser. E tem uma coisa, nós fazemos a editar, a pena, mas não vamos cortar, não. Nós jogamos na íntegra. O objetivo Bom, nosso é esse. Eu, eu, eu precisava de um jornalista desse para defender a nossa classe. É, você vai estar tá convidado, Sardinha. Tudo que eu falei aqui eu comprou para você com documento. Maravilha. Você entendeu? Maravilha. Nós, e temos, nós vamos nas cooperativas, nas cooperativas, cooperativas levando você. Você vai fotografar lá, vai vai filmar e mostrar isso que eu estou falando. Mudar a cara do Garimpo como como malfeitor, né? Mas como nós estávamos falando, é, hoje tem uma imprensa, é, é uma imprensa não é igual a sua. Eu tô aqui porque eu fui convidado. né Mas uma imprensa paga para falar. Não. não você tem entendendo? Aquela imprensa paga para falar mal. Não. Né? Falar o que não é, presta. Para falar, você não vê uma, uma imprensa de mídia dessas, dessas grandes mídias falar bem do eu garimpo. Nunca, eu nunca vi falar bem do garimpo. Pois é. E é engraçado, né? Que todo... Todo o Brasil foi desenvolvido pelo garimpo. Pelo garimpo, é, é. exatamente. Eu fiquei muito triste quando eu vi... Eu, eu, eu vou jogar a matéria no ar agora. Agora, após esse programa, nós vamos editar essa matéria que eu fiz no garimpo com aquele senhor. Você vai ver... É, é, é de se lamentar. Um senhor de 83 anos, dando cambalhota lá no local, no garimpo, lá onde eles faziam as garimpagens, no garimpo do Bandeira, lá no, no Triângulo Mineiro, no município de Frutal. E dizendo, e vivem em condições subhumanas porque simplesmente foi feita uma denúncia, eles não usam o mercúrio. Então veja bem, é, eu falei para eles que eu ia vestir a camisa deles, mas antes de vestir a camisa deles, eu queria falar contigo, sabe por quê? Porque através, eu não te conhecia, foi muito bom te conhecer, através do meu querido Giliardi, eu te conheci. E já aprendi a te, a te admirar, Obrigado. porque você luta pelas causas boas. Por que, que eu admiro o Bolsonaro? Eu admiro o Bolsonaro. Admiro o Bolsonaro porque o Bolsonaro luta pelas coisas certas. E então, eu quero dizer para você, meu querido, que é, nós vamos mostrando essas matérias. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para tirar um, um, cargo da, um peso da consciência. Por favor. É, veja bem, esse pessoal do garimpo do Bandeira Infrutal, nós sabemos que a volta do garimpo no frutal. Vai trazer para o nosso município coisas maravilhosas. É um, um pequeno distrito que foi abandonado pelas administrações hoje. Em, em... Eu, eu sou do Triângulo Mineiro, eu sou de Minas Gerais, Uberlândia. É, você é de Uberlândia, o frutal está ali do lado de O de garimpo lado. do Bandeira foi abandonado pelos outros... Pela... O garimpo que eu falo é o local, o local, o bairro. Certo. Foi abandonado pelas pelos administrações de muitos e muitos anos. Não dá mais bola para isso. Isso eu não estou aqui querendo criticar vocês, não. É apenas falando a verdade. E, e eu luto. Eu, particularmente, tenho aqui comigo, que é uma questão de honra, fazer com que aquilo ali volte a funcionar a legalidade. Olha para a tua câmera e fala para aqueles nossos irmãos garimpeiros lá de, do garimpo do Bandeira de Frutal, Minas Gerais. É possível, através dessa confederação, isso voltar a funcionar lá para eles também? É possível. Nós vamos, nós, eu tenho certeza, nós vamos construir a federação de mineração do Brasil, nacional do Brasil. Nós vamos lutar para essas pessoas que precisam. Esse amigo do Sardinha aí, ou, ou, ou é um conhecido, deve ser um conhecido, você pode ter certeza que nós vamos lutar por você, com a federação, a confederação. que nós estamos montando, já tem as federações, agora nós estamos montando a Confederação Nacional do Brasil da Mineração. Certo? Você pode ter certeza... Eu, nós montamos a mineração, você pode contar comigo, nós vamos lutar por você. Nós vamos mudar muita coisa nesse Brasil que está errada, muitas mentiras, muito mito errado, porque o Brasil depende da mineração. A mineração, inclusive, o Brasil hoje, hoje nós temos condições de ter 60% a 70% de todo o dinheiro do Brasil girando em cima da mineração. Ninguém sabe o que é isso. É isso que todo mundo... Todo mundo ataca o Brasil, vem dinheiro de todo lugar, é, falando da Amazônia, da Amazônia, falando disso, mas não é, eles querem nosso minério, nosso minério pode mudar a nossa vida, nós podemos ser hoje o primeiro mundo, basta nós ligarmos as mãos, juntarmos a mão e termos é, uma mídia honesta para começar a divulgar isso que eu estou falando. É isso que eu queria falar, Sardinha. Maravilha, olha só. Queridos irmãos aí do garimpo do Bandeira. Não sou candidato a nada, viu, gente? Não sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, ainda porque isso não faz parte do meu dia a dia. Nada contra. Não sou candidato a nada. Mas é uma questão de honra para mim, Jota Sardinha. Depois dessa empresa que eu montei em Frutal, com essa filial aberta aqui, com a ajuda do Giliardi, em Brasília, nós vamos trazer muitas informações para vocês e eu vou falar uma coisa para vocês. Pode confiar. Pode confiar nesse cara aí vocês vão ver que nós vamos ter o prazer um dia estamos ao vivo aí, vou levar o Bruno aí, depois que vai de nós conseguir, nós não estamos aqui ó, não estamos prometendo que vai ser amanhã ou depois não, isso aí é paulatinamente, mas é uma questão de honra Sim, Carmelho, eu desculpa te interromper, pode falar, pode falar, conta. eu faço a promessa de ir com, ele, com os irmãos lá, conhecer esse trabalho deles eu quero, para ver a dificuldade deles para nós começar a fazer um trabalho é, é igual o Sardinha falou, não vai ser amanhã não, mas nós vamos Chegar aí, ver a dificuldade de vocês, trazer essa dificuldade já com as federações que nós temos para nós tentar ajudar vocês. E assim que a confederação estiver montada, você pode ter certeza que a luta vai ser muito mais forte para nós. Pode terminar. Gabriel, não, beleza, eu só queria dizer isso porque às vezes ah o Sardinha está se preparando para ser candidato, ou não. Quer não. Viu? Eu, não. eu quero ser candidato Mas eu quero ser candidato Do povo brasileiro E trazendo notícias maravilhosas Nós começamos de gota em gota Estamos começando a melhorar um pouquinho Já estamos com um copinho de água E com a ajuda de vocês, com a ajuda de você Se inscrevendo em nosso canal vamos tentar Meu amigo Bruno, eu deixo as câmeras à sua disposição Fale o assunto que você quiser, o que você precisar falar Não, eu estou satisfeito Por a oportunidade que você Me deu A oportunidade de ter falado De... de... É, quem não me conhecia, me conhecer. Eu só quero a oportunidade de estar tá fazendo essas matérias mais vezes. Posso falar uma coisa para você? Okay. Eu, eu, eu, eu sou meio besta, viu, Giliard? Eu gosto de fazer as coisas em público. Eu não gosto de fazer as coisas por trás. Nós vamos conversar no off no, no, no, é, né? em off aqui. Não, vamos conversar ao público. Eu estou oferecendo para ti, estou oferecendo para ti um programa de meia hora semanal, para que vocês possam trazer toda a verdade à tona. Isso é coisa. Isso é uma eu estou oferecendo para você. Eu aceito. É aceito fazer, esse desafio. Fazer uma coisa decente, bonita, bem feito. É bem feita. Eu, eu vi um moço, o meu nome daquele é moço que me passou esse papel aqui. aqui. O Alexandre. O Alexandre, Alexandre. O Alexandre, eu vi ele aqui, já vi que ele é muito inteligente, expert nesse assunto. Não estou aqui para puxar o saco de ninguém que não precisa disso. Mas nós voltamos. A fuga com a vontade de comer. E você com a vontade de trabalhar. E o Giliad com a vontade de nos ajudar. Nós vamos fazer um programa semanal. E vamos mostrar, Gilardi, Mostrar sem fake news. Para toda a nossa nação brasileira. Porque não para o mundo. O que é realmente que faz travar essa história do pequeno minerador no nosso Brasil. Eu agradeço. Aceita o convite? Tá, você tá. gosta do desafio? Eu, eu, tá, eu aceito o desafio. Eu sou louco para desafio. <risos> o eu gostava. aceito o desafio do Sardinha. E, e vai ser uma honra nós, nós fazermos esse trabalho, e levar para vocês a verdade do que é o mundo da mineração. É muito mais do que nós estamos conversando aqui. Não dá para conversar em um programa. programa. Isso aqui é um entretenimento. Vamos é, criar é, um programa específico da mineração. Tem coisa muito, muito interessante nós sim, conversarmos. Né? Muito, muito interessante. Pegar depoimentos de pessoas sofridas nesta área, pessoas que já trabalham, o caso que eu tenho já, mas vamos é, Mas se nós vamos, vamos filmar o dia que nós fomos lá então. E vamos conversar com esse pessoal lá Para ajudar a São muitos mineradores que estão precisando em todas as áreas Nós estamos aqui para ajudar Tentar ajudar com Então se você está disposto a ajudar Eu estou disposto a te ajudar também na, No que for possível É claro que a minha ajuda não é tão grande assim Sem dúvida que é de trazer as informações positivas Trazemos coisas lindas para vocês Eu amo esse país, porra eu vou fazer o que eu nasci aqui, tenho um carinho por essa terra, me envergonho de saber que tem um partido. Eu eu posso é analisar. Eu, eu quero falar uma eu quero falar para os espectadores, eu quero falar para os seus espectadores é o seguinte, mentiro para vocês. A mineração não é essa coisa horrorosa, é uma coisa linda. É uma mentira. Eu tenho 40 anos. Nessa vida, e eu gosto desse trabalho Eu sou minerador, eu sou garimpeiro e, e vou trazer essa bandeira Mentiro para vocês, falo mais uma vez E eu agradeço o Sardinha por dar oportunidade Para estar tá fazendo esse programa hoje Muito obrigado Sardinha, muito obrigado ao seu programa Muito obrigado a, por estar aqui É isso aí meus amigos O compromisso está em público para vocês Todos os nossos queridos pequenos garimpeiros Estamos aqui prontos para ajudar, tá bom? Muita paz, muita luz, muitas energias positivas. Que o grande mestre, amado Jesus, sempre esteja nos acompanhando, porque eu vou plagiar aqui, né? Vou plagiar alguma coisa aqui. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Amém. Não é? Um beijo no coração e a gente encerra o nosso trabalho aqui.